Olá, mamãe empreendedora. Eu não poderia deixar de gravar esse áudio desse vídeo para vir aqui expressar o meu carinho, para te desejar um dia maravilhoso, um dia extraordinário, que você possa é, conviver com a tua família hoje de forma harmoniosa, com os teus filhos, com o teu marido, enfim, com toda a tua família, com a tua mãe. E quero falar para você, é, mamãe empreendedora, que talvez esteja recentemente iniciando esse modelo de negócio conosco e talvez até não tenha o resultado esperado por estar é, desenvolvendo há pouco tempo, que com certeza você vai conseguir atingir é, patamares extraordinários, que com certeza você vai dar um futuro melhor para tua família, para tua família, para os teus filhos, e você, mamãe empreendedora que já está desenvolvendo esse, uh, esse modelo de negócio conosco há algum tempo e já tem resultados incríveis, já está podendo curtir mais o teu filho, já está podendo usufruir da liberdade que esse modelo de negócio te proporciona, e você, futura mamãe, que provavelmente é, está desenvolvendo esse modelo de negócio também conosco, e Quero te desejar que você tenha um filho ou uma filha é, lindo, maravilhoso, que venha nesse mundo, que você esteja preparado para mostrar para ele é, caminhos realmente incríveis, que você vai ter a oportunidade é, de mostrar é, o quanto a vida é boa, o quanto a gente tem coisas para descobrir, o quanto a gente tem coisas para viver, o quanto a gente pode é, viver, sentir experiências maravilhosas. Mamãe empreendedora, quero deixar aqui o meu abraço fraterno, o meu beijo no teu cara, coração muito carinhoso. Quero desejar mais uma vez um domingo extraordinário, que é o que você merece, um domingo realmente incrível, porque eu sei que você é uma pessoa extremamente dedicada com a família, eu sei que você é uma pessoa que ama a tua família, eu sei que você é uma pessoa que está desenvolvendo esse empreendimento pelo melhor da tua família. Talvez é, você ainda não tenha o apoio necessário da família, talvez você não tenha o apoio necessário do teu marido, mas com certeza já existem pessoas dentro do nosso empreendimento que passaram por isso e hoje são exemplo que conseguiram o apoio da família, que conseguiram o apoio do marido. Inclusive, o marido está desenvolvendo o um modelo de negócio juntos. Mamãe empreendedora, um grande beijo carinhoso no coração. Mais uma vez o um meu abraço fraterno. Desejo para você um domingo realmente incrível, que é o que você merece.